Oi pessoal, aqui é o Jurupoca e hoje eu vou assistir mais um vídeo do meu que se chama Minecraft Mais Desafia Lógica. E eu não postei vídeo ontem porque eu estava postando vídeo de terça e quinta. Porque teve alguns dias assim, nos meses passados, né? Desde o começo do canal. E já faz seis meses. Nem parece, mas tudo bem. É... Eu não tinha eu não tinha postado e eu tava repondo os vídeos pra ficar com tanto que eu teria postado. Mas é por causa disso, agora vou, vai passar isso em segunda, quarta e sexta. Tá minerando ouro com uma picareta de madeira. É, meio. Desafio um pouquinho mesmo agora. É. Ele foi atirado e ele caiu. Só que ele caiu na água com um tesoura do right, de orito, esse negócio. Em português. Esse aqui é de light. Esse eu acho que é de outro, eu não sei. E a lava tá com textura de andesote. É, né? Pegando aí uma madeira. Uma chave mesmo. Então tá normal. Aí tá, tá. O sol tá se pondo. Aí foi ali. E pegou a frente Tem o um portal do Nether horizontal né, Normal, sim Todo mundo faz isso E ele vai dormir no Nether <risos> No portal tá 1x2 um por ali. Veja, 2x3 Tá 1x2 um ele ó, um por dois, tipo um bloco por dois toques. Então. E aí ele dormiu! Como se todo mundo dormisse no né? Nether. Aí depois ele ali, tem as coisas de Redstone e Horizon, tipo na parede, assim, no né? tipo, chão, parede. Normal, né? Oi pessoal, aqui é a Virupoca da edição que então, eu tava editando, eu fui ver o vídeo direito e aí eu vi que eu sou muito burra mesmo que eu não vi que o no carvão quando eu tava lá cozinhando lá o Rotten Flash eu não vi que tinha 65 carvões então 64 que é o normal, né? Eu sei que eu queria avisar porque eu queria que todo mundo soubesse disso então, bom vídeo pra vocês perde tá esquentando uma Rotten Fresh Que seria tipo carne podre Carne sagada E saiu uma, uma carne de é, De fazer um cozido E aí ele pegou Nugget de galinha De frango no caso Tem um, um espaço lá para sair. Né? aqui tem um balde d'água. E aí tem uma visorna. Né? Vai renomear o balde para Dinnerbone. Ah, vai fazer o, o água vai cair, vai cair para cima. É, porque o Dinnerbone faz as coisas ficarem ao contrário. Por exemplo, se você nomear uma vaca, ela vai ficar de ponta cabeça. Faria sentido, né? Aí tem o Slab, a laje. E agora ela é vertical. Normal, né? Todo mundo. O melhor seria se no, no ícone ali no slot se ele tivesse vertical também. E aí, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e ative o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. De assistir outros vídeos ou jogando modpacks ou fazendo outras coisas, se vocês deixarem sugestões nos comentários de novas coisas que eu posso fazer. E até o próximo! Tchau!